Olá família SWA, tudo bem com vocês? Eu me chamo a Sucena e eu vim trazer uma dica super rápida para vocês. Vamos falar hoje sobre passagem, que eu sei que você tem muita dúvida. Tá? passagem no geral para Irlanda no todo, tá? Mas agora eu quero falar específico para Dublin, tá bom? Vocês podem vir comprar passagem de ida e volta, mesmo que você tenha a intenção de renovar, precisa sim dessa passagem de volta. A vinda aqui para Irlanda, para Dublin em específico, eu sugiro que você compre uma semana antes da data que vai iniciar o seu curso. Por quê? Porque é nessa primeira semana que a gente vai ter todas as atividades, Sei, o que é o induction, fazer o seu Lip Card do ônibus, que é o cartãozinho do ônibus, Walking Tour, a gente vai dar aquela ida no Pub depois do Walking Tour pra gente conversar, bater um papo super gostoso, tomar a primeira parte que é da Guinness, né? Então a gente vai ter esse papo legal nessa primeira semana com muitas atividades, para que você não fique sobrecarregado também para iniciar suas aulas e fazer essas atividades. Eu sugiro muito, tá, que você embarque entre segunda-feira e quarta-feira. Por quê? Porque é um tempo a mais que você tem até a próxima segunda para você iniciar suas aulas. Se você chega no no final de semana você tem um tempo curto. Se por exemplo, você chega numa sexta-noite ou no sábado, na próxima segunda você já precisa ir para a escola, ou seja, naquela semana vai ficar muita atividade fora a escola e também as atividades que vocês precisam fazer com a família SWA. Tá, então eu sugiro que você embarque entre segunda e quarta-feira para dar um tempo de descanso para você fazer todas as atividades e a gente correr atrás das suas documentações com mais calma. Ah, e sobre dúvida de horário também para embarcar. É muito legal que você embarque aí, você chegue aqui em Dublin para a gente buscar você no aeroporto entre as 8, 9 horas da manhã e 7 da noite. Se você virar para mim e falar, Sucena, não tem jeito, eu consegui uma promoção ótima de madrugada. Não tem problema, tá? Seria ótimo se você conseguir chegar até 7 horas porque a gente consegue te ajudar melhor, te dar uma atenção melhor, até mesmo para você não chegar tão cansado de madrugada para a gente poder te ajudar até mesmo em relação a comer, uma refeição quando você chega, tá? Se tem alguma passagem promocional de madrugada, tudo bem, tá? Não é uma coisa que nossa, a gente não consegue te buscar no aeroporto. Sempre, de qualquer forma, vai ter alguém te esperando no aeroporto. Então, passagens para a sua chegada para o interior, né? Vocês vão comprar passagem que vai desembarcar aqui em Dublin e você vai precisar ir para a cidade do interior. Não tem problema, tá? Só que tem uma diferencinha. Quais são essas diferenças? A gente busca você sim no aeroporto aqui de Dublin, porém o transfer de Dublin para a cidade do interior é por conta do aluno, tá? Então a gente te busca no aeroporto de Dublin, se você preferir de trem ou de ônibus, a gente vai deixar vocês tanto no trem quanto no ônibus, mas você é quem paga esse translado do, de Dublin para a cidade do interior. E aí lá vai ter um transfer para te levar até a sua acomodação temporária. Por ser cidade pequena, é, os transfers né, e a acumulação temporária que você vai ficar na sua cidade do interior, precisa chegar e precisa entrar na acumulação temporária aos finais de semana. Diferente de Dublin. Lembra que em Dublin eu falei para vocês que você pode chegar no meio da semana? No interior já não pode. No interior você precisa sim e entrar na acomodação temporária aos finais de semana. Qualquer dúvida que ficar em relação a passagens, comenta aqui ou me chama para a gente poder tirar essas dúvidas, combinado? Agora uma outra dúvida que eu sei que você tem muita é referente a passagem de volta. Ah, você mas eu quero renovar, eu não quero comprar passagem de volta, eu não quero voltar para o Brasil. Eu super te entendo, mas é uma das documentações que são necessárias para você comprovar, tanto na imigração do aeroporto, quanto no dia que você for para tirar o seu visto, certo? Então você precisa sim ter a sua passagem de volta, mesmo que você tenha a intenção de renovar. Ah, e essas passagens de volta não necessariamente precisa ser para o Brasil. Você pode comprar a sua passagem de saída do país para algum país aqui da Europa, algum lugarzinho que você tenha vontade de conhecer, tá? Para você até mesmo poder é, usar essa passagem. Ou você pode conversar com a sua companhia aérea para alteração de data, cancelamento, depois que você for tirar o seu visto. Mas sim, precisa dessa passagem de volta. Então essa foi a nossa dica rápida e sobre passagens. Lembrando que qualquer dúvida eu estou à sua disposição. Só comentar aqui, tá? Ou chama a gente no Instagram, onde você preferir, no WhatsApp. Ah, e não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com aquele amigo seu que precisa dessa dica. Até mais, tchau!